A paz serena do Senhor, vamos ler uma palavra, Epístola aos Efésios 4, 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vimos e estudamos nos últimos vídeos que a paz tem um sentido de completo, não dividido, não dividido pelos pensamentos. É o pensamento único. Nós concentrados no Senhor, nós a amar o Senhor, para amar é preciso dois estarem juntos. Nós olhar para o Senhor, o Senhor olhar para nós. É um vínculo misterioso. Uma vez conseguido essa unidade do Espírito, podemos então passar à unidade dos crentes dentro da igreja. Lembrem-se sempre, cristianismo não é doutrina. Não é doutrina, é Espírito Santo. É batismo no Espírito Santo constante. É um batismo constante, minuto após minuto. Ano após ano.